É uma, é uma prática budista milenar. É, na década de 80, na China, e começou a ser difundida na China, e virou uma prática, foi uma técnica corporal chinesa praticamente chama shampoo, é treinamento perfumado geralmente eles fazem na rua via de, flor, de coisas assim. é natural sentir cheiros no meio ou não, mas é, é, é natural que isso aconteça tá? são 36 movimentos repetidos 32 vezes é, e a gente fecha os pés abre do tamanho dos ombros eu vou falar do tamanho dos ombros não do tamanho dos quadris que normalmente nas aulas de dança contemporânea a gente fala porque eles sempre fazem de acordo com o ombro, na largura dos ombros, tá? Deixa eu botar aqui. Topo da cabeça para cima. É um pouco da cabeça para cima. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, fazer aqui no meio. É, eu vou pedir para deixar, deixar os joelhos soltos. Não é flexionado, não é hiperestendido, tá? É só destravo. De Vou falar destrava, de então geralmente, naturalmente acontece isso no do caminho, então destrava o joelho, tá? Que não é flexionar, é só destravar, tá? Volta lá nos calcanhares, topo da cabeça para cima, respira, uma palma da mão um de frente pra outro, não precisa armar, só relaxa os ombros.